João do Cook falou: Cup, usei o chat GPT pra fazer um texto sobre Freud pra minha faculdade. Tô errada. Pra faculdade? Olha, gente, toma cuidado com isso de vocês usarem esses mecanismos de inteligência artificial, porque a maioria deles são gerador de lero-lero. Eles não são capazes de buscar informação checada e confiável. Eles vão juntar informações assim, que eles conseguiram interpretar que fazem sentido com aquilo que você trouxe, e jogar ali num texto que ele acredita que possa talvez fazer algum sentido. Mas às vezes não fazem, muitas vezes eles trazem essas informações super caóticas. E aí, se o professor estiver vendo ali, às vezes vai checar alguma informação, vai perguntar: de onde é que você tirou que isso, isso e aquilo? Mas isso aqui nem eu, na, na minha, numa prova de um Enem. Não foi na, na prova do Enem que valeu mesmo pra mim. Foi uma de, tipo, acho que, quando eu tava no segundo ano. Eu tava sem saber o que, o que colocar de dados. Foi uma sobre lei seca. Pra você ter ideia, foi sobre lei seca. E aí eu inventei que em Araruama, 83% dos acidentes em trânsito são causados por é, embriaguez no trânsito de acordo com o IBGE. <risos> eu simplesmente coloquei um dado que eu tirei do Datacup. <risos> E falei que foi IBGE. Então assim, toma cuidado. Toma cuidado. Ai. Harry falou: cara, o que é ChatGPT? ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial em que você manda. Você meio que conversa com ela no um chat. E eles usam a inteligência artificial para gerar respostas para você. Então você pode comandar ela para fazer coisas, eles vão te dar uma resposta com base no que você pediu para ela fazer, na pergunta que você fez, etc. E aí tem muitas pessoas utilizando o chat, é, chat GPT para diversas coisas, como, por exemplo, fazer o trabalho da faculdade, aparentemente. <risos> Marco e falou: Eu sou um gerador de Lero Lero também. Eu já gerei muito lero-lero em respostas que são pra você justificar a resposta em diferentes provas. Qualquer prova, eu nunca deixava ela em vazia. Se eu não sabia, eu ia fazer um lero-lero na expectativa de que alguma coisa ali colasse pra pelo menos não zerar a nota. Era insistente nas provas, insistente.